E aí, seus malditos, eu vou falar aqui sobre como a tecnologia está gerando desemprego. E como eu falei desse assunto em outros vídeos, eu não vou perder muito tempo falando de detalhes. Eu só estou fazendo isso aqui para mostrar a profundidade desse problema que está acontecendo no mundo inteiro. O que você precisa saber é que as máquinas trabalham sem parar, não precisam de férias, não ficam doentes e não fazem greves. Olha, além de ficar cada vez mais eficientes, é justamente por causa disso que diminui o custo da produção, o que ajuda as empresas a ficarem mais competitivas e a aumentar os seus lucros. É por causa disso que as empresas sempre automatizaram e vão continuar automatizando, porque a sobrevivência dos seus negócios depende disso. Só que ainda existem outros motivos que estimulam a automação. As máquinas aumentam a rapidez, a eficiência e a segurança dos processos, o que melhora a qualidade em milhares de vezes. Além disso, as máquinas são um tipo de investimento e que está ficando cada vez mais barato, porque os custos delas estão despencando em ritmos cada vez mais rápidos. Por mais que o empregado humano seja um tipo de investimento, o valor dele só vai aumentando com o tempo, porque os custos trabalhistas só vão crescendo. Por outro lado, as máquinas vão diluindo o seu valor por depreciação e isso contando os custos de manutenção. Tá entendendo a questão? Enquanto as pessoas precisam de salários constantes sempre, as máquinas exigem apenas um investimento inicial que se dilui ao longo do tempo. E como as máquinas e robôs estão ficando cada vez mais baratas, é impossível que a maioria dos negócios não automatizem, até porque quem não fizer isso acabará tendo despesas maiores e acabará sendo engolido pela concorrência. É por isso que a longo prazo, a médio e longo prazo, as máquinas sempre vencem. Olhando a história, desde que começou a colocar as máquinas nas fábricas, existia o medo delas tomarem o trabalho das pessoas. E sim, nos setores que isso aconteceu, elas geraram desemprego. Mas ao mesmo tempo, outras tecnologias que foram surgindo acabaram criando novas oportunidades de trabalhos. Pega, por exemplo, a televisão, que é um setor que antes não existia. A partir do momento que foi criada, gerou oportunidade de trabalho para atores, apresentadores, jornalistas, muita gente técnica de trabalho de eletrônica e tal, coisas que antes não existiam. Tá vendo? Tecnologias novas geram empregos. Foi graças à evolução da tecnologia que o desemprego gerado na eliminação dos trabalhos de alguns setores foi absorvido pela criação de empregos de outras áreas, mesmo com a população aumentando drasticamente nesse período. Ou seja, a criação de empregos era muito maior que a sua destruição. Pelo menos até esse milênio. Na mente humana existe uma crença de que o que aconteceu no passado vai se repetir no futuro. Cuidado com esse raciocínio do sempre foi assim, porque em geral as pessoas que pensam desse jeito costumam estar presas em correntes invisíveis. Para a gente se situar como as coisas estão hoje, precisamos de evidências. E tudo que falo nos meus vídeos eu coloco na descrição. Baseado nessas evidências que estão aí, essa lógica se inverteu. Uau! A velocidade da tecnologia em automatizar e substituir o trabalho humano cresce cada vez mais rápida que nós conseguimos arrumar uso para elas. Pega, por exemplo, esses 10 cientistas. Eles automatizaram uma fábrica de um produto X. Consequentemente, umas 100 pessoas foram demitidas dessa fábrica. Só que não para por aí. Esse mesmo trabalho dos cientistas pode ser usado nas fábricas do produto X pelo mundo inteiro. Então, naturalmente, isso acaba acabar demitindo milhares de pessoas. Apenas com esse trabalho dos 10 cientistas e mais alguns técnicos que iam cuidar das máquinas. E ainda tem mais. A técnica de automatizar o produto X também pode ser aproveitada em outros produtos de fabricação similar como Y, W, Z... Ou seja, basta apenas fazer um esforço adicional de adaptações que se pode automatizar o trabalho de diversas outras fábricas pelo planeta. Somando o efeito global da automação em diversos setores produtivos está começando a surgir o desemprego na escala de milhões. Cada vez está mais fácil substituir e automatizar o trabalho humano. Aí fica a pergunta, mas os novos trabalhos criados pelas tecnologias não estão dando conta de superar o desemprego que está surgindo por causa dela? Não. A prova disso é a internet, que é um setor que surgiu, permitiu muita gente trabalhar com vídeos e blogs, por exemplo, mas ainda são poucos os que conseguem se sustentar trabalhando exclusivamente para ela. Cara, o motivo disso daí é o mesmo de qualquer automação porque basta apenas uma pequena fonte criadora de conteúdos e invenções que o resultado produzido por isso consegue satisfazer as necessidades de toda uma sociedade se antes a fabricação de produtos envolvia diversas etapas de produção transporte, serviços administrativos, fiscais, contábeis em cada etapa da produção o que garantia empregos para muita gente Hoje? Basta você baixar o projeto virtual daquele produto pela internet que o impressora 3D imprime ela sozinha. Entende o quanto a tecnologia está mudando as coisas? Por isso, basta pequenos grupos de pessoas criando designs de coisas para impressoras 3D ou alguns grupos de pessoas fazendo vídeos de humor ou de educação que isso consegue atender as necessidades de milhões de pessoas que não precisaram recorrer ao serviço de outras pessoas para ter acesso a isso. As tecnologias atuais estão potencializando o trabalho das pessoas. Com a ajuda das máquinas, só uma minoria já consegue produzir para a humanidade inteira. Mas como isso concentra a produção em poucas pessoas, está mais do que óbvio que no mundo financeiro não existe oportunidade para todos ganharem. Entende o que eu quero dizer? Se antes a automação dos setores agrícolas e de extração do setor primário fez muita gente aí trabalhar nas indústrias do setor secundário, a automação desse setor também fez muita gente aí pro setor terciário, que é de serviços. Graças a isso aumentou bastante os trabalhos de manutenção, transporte, entretenimento, estética, turismo, saúde e educação. Só que hoje a humanidade chegou num estágio que a tecnologia está avançando tanto que até mesmo setores que antes eram considerados exclusivos de seres humanos por serem tarefas mais cognitivas, as máquinas já estão executando. Por exemplo, até pouco tempo atrás, ninguém acreditava que era possível um robô dirigir um carro. Mas hoje já existem diversas empresas investindo nisso e com vários protótipos com modelos que já dirigiam milhares de quilômetros sozinhos. Então, entenda uma coisa. Hoje a quantidade de empregos que as tecnologias criam é muito menor que o que elas destroem. E como as máquinas estão ficando cada vez mais eficientes, essa diferença só vai aumentar. A previsão dos próximos 10 a 20 anos é que metade dos postos de trabalho tem grande risco de desaparecer. Outro estudo fez uma previsão um pouquinho diferente, que daqui duas a três décadas, ou até menos, os robôs vão substituir 80% dos trabalhos que existem por aí. Mesmo se surgissem novos trabalhos e em quantidade suficiente para compensar a queda, o que é o mais difícil, não há nenhuma pista de onde esses trabalhos surgiriam, mas com certeza seriam ligados à tecnologia e iriam exigir uma habilidade técnica maior das pessoas para operá-los. Então diz aí, como que trabalhadores demitidos de trabalhos de baixa qualificação iriam conseguir as habilidades para executar esses trabalhos? E isso porque esses trabalhos precisariam estar disponíveis imediatamente, mas para preparar uma pessoa para essas funções leva anos. Tá vendo? A situação é muito pior do que parece. Mas calma, não acabou não. Eu vou piorar ainda mais. É lógico que quando o desemprego dispara, a sociedade entra em crise. Muita gente passando necessidade é sinal que o povo começa a se revoltar e tudo para. Para a gente ter uma ideia melhor, vamos olhar a pior crise que teve no século passado, a crise de 29. As estatísticas oficiais dos Estados Unidos na Grande Depressão foi que o desemprego atingiu o nível de 25%. Veja só, 25% de desempregados é o suficiente para paralisar todo um país e a economia. Isso é óbvio, quando o desemprego está em alta... Aumenta os crimes porque as pessoas vão ter que roubar para viver. Olha só, até quem está empregado acaba tendo que gastar mais com segurança e até mesmo gastos assistencialistas, na tentativa de diminuir esses crimes. Só que como o desemprego diminui o consumo, até quem está trabalhando passa a ganhar menos. Pera aí, as pessoas que têm trabalho estão ganhando bem menos e estão gastando mais. Não vai adiantar, eles estão ralando demais só para sobreviver. Então até mesmo quem está empregado, Joga a toalha, por isso que tudo para. Então, vamos voltar para a análise. 25% de desemprego dá uma ideia até o ponto de onde nosso sistema de dinheiro funciona. A previsão mais conservadora é que daqui 10 anos, ou seja, lá para 2025, a automação chega a esse índice de 25% de desemprego. E existem previsões piores, que em cada 3 pessoas, uma estaria desempregada. Oh yeah! Quebradeira tá perto. Mas eu quero que você repare no seguinte. Se a previsão para as próximas duas décadas é que nós teremos metade de desemprego, peraí, isso aqui é duas vezes pior do que a pior crise mundial que o mundo já teve, que parou um país e abalou o mundo inteiro. Esses dados já são suficientes para deixar qualquer um preocupado. Mas eu vou falar mais coisas, porque eu acho que você ainda não deve ter entendido a gravidade da situação, e sim, pode piorar ainda mais. Até agora eu trabalhei com estatísticas oficiais de desemprego, mas tome cuidado que elas são maquiadas para nos enganar. Num país como os Estados Unidos, de 300 milhões de habitantes, cerca de 90 milhões não procuram emprego, que é um terço da população. É muita gente, e muitas dessas pessoas aqui simplesmente desistiram de procurar emprego, porque não acham. Essa galera é desconsiderada nesses cálculos. Como também se desconsidera crianças e aposentados. Por isso as estatísticas de desemprego que a gente vê costuma ficar entre 5 a 10%, o que é falso, mas transmite uma imagem melhor para os governos. Sabe o que que isso significa? Que hoje existem muitas pessoas desempregadas dependendo do emprego de alguém. Geralmente do marido, da esposa, dos pais ou dos filhos. Então, na prática, são poucos empregos que precisam ser automatizados para vermos muita gente sofrendo por aí. Porque se o pilar de uma família cai, todo o resto cai junto. Desse modo, vai ser facinho estourar as taxas de criminalidade de protestos acontecendo. Porque cada desemprego que surgir vai colocar junto muito mais pessoas passando necessidade. Apesar de ter falado dos Estados Unidos, essa mesma análise vale para o Brasil, porque os robôs também estão chegando aqui e todos vão sofrer as mesmas consequências. Até mesmo na China, nem o trabalho escravo está dando conta de competir com os robôs em termos de custo. A verdade é que o futuro da produção não precisa de humanos. Os robôs estão cada vez mais baratos rápidos, eficientes e inteligentes. Podem até aprender a fazer tarefas vendo elas sendo executadas ou mesmo interagindo com outros robôs. Vamos ver números de empregos sendo substituídos por robôs, como motoristas, secretárias, caixas e trabalhadores de tarefas repetitivas. Até mesmo tarefas mais intelectuais que cuidam de papeladas, tomam decisões e escrevem, estão na mira de serem substituídos por robôs Trabalhos esses que são de chefes e até jornalistas. Mesmo trabalhos mais especializados também estão sendo mirados pelos robôs. Como advogados, médicos, muitas funções, os robôs já estão começando a exercer, já estão caminhando nesse sentido. É moleque, os caras estão aí, só na espreita, chegando por todos os lados. Resumindo, as máquinas estão começando a substituir o trabalho das pessoas no setor terciário. E não existe um quarto setor para absorver os desempregados. Ninguém sabe prever que tipos de trabalho seriam criados, e em grandes quantidades, para suprir o tanto de gente que ficará desempregada. É preciso ter fé para acreditar que vai surgir novos empregos por mágica só porque no passado foi assim. Não existem evidências que suportem isso. Na verdade, é o oposto. Porque se antes gastava 50 anos para automatizar um setor inteiro, como foi com a agricultura, mesmo se hoje a gente criasse um quarto setor, por causa da evolução exponencial da tecnologia, ele poderia ser totalmente automatizado em apenas 10 ou 5 anos. A destruição de empregos está sendo muito maior que a nossa capacidade de criação. Isso é um fato. Como hoje a maior parte dos trabalhos eliminados pelas máquinas são em grande parte feitos por pessoas que têm um padrão de vida mediano, haverá um achatamento geral da classe média. Claro que existe uma área que está e vai continuar em ascensão, que é a tecnológica. Nesse campo, com certeza vai se criar mais trabalhos para as pessoas. Só lembrando que cada trabalho criado aqui vai representar a destruição de muitos outros de outros setores. E também que não há necessidade de todo mundo trabalhar com tecnologia, já que apenas uma minoria consegue um nível de produção eficiente para satisfazer toda a sociedade. E se apenas uma minoria consegue essa eficiência toda, com certeza a maioria vai ficar desempregada, não vai ter dinheiro e vai passar fome. A culpa disso não é da tecnologia. Se as máquinas e robôs conseguem produzir praticamente tudo para a gente, Basta a gente dividir os poucos trabalhos que sobram que poderemos viver praticamente de férias. A tecnologia é nossa aliada. aí, se a tecnologia está do nosso lado, então os problemas que vemos no mundo estão em outro lugar. O problema está no sistema. Como o mundo hoje baseia suas relações no dinheiro, é preciso ter consumo constante para a estrutura se manter. Empresas e governo têm gastos fixos todo dia, por isso precisam de consumo para pagar suas despesas, senão não tem como continuarem funcionando. O sistema implode sem consumo, mas à medida que o desemprego cresce, as pessoas ficam sem renda e param de consumir. Olha só, além delas passarem necessidade nas suas vidas, as empresas vão vender menos e vão demitir funcionários e falir. Peraí, se o governo arrecada dinheiro em cima do comércio, ou seja, cobrando imposto em cima do consumo e da renda das pessoas, ele vendo que as empresas estão mal e está tendo desemprego, com certeza a arrecadação do governo vai diminuir também. Detalhe, o governo tem muitos gastos fixos a cumprir. E o que, que vai acontecer com isso? Ele não vai dar conta de fazer os seus compromissos, como é pagar a aposentadoria ou investir em educação e saúde. É isso que nos aguarda no futuro. Ainda mais porque hoje existe uma dívida gigantesca e que só está crescendo, apesar da gente estar tá pagando. Metade dos impostos vão só para isso. E imagina quando a arrecadação do governo começar a diminuir? Ninguém tem noção do blackout que vai acontecer. Uma coisa que a gente precisa ter noção é que até agora eu desconsiderei a crise financeira interferindo aqui. O desemprego tecnológico naturalmente pararia o sistema por si só, como foi as previsões lá daqui uns 10 anos. Só que a crise financeira vai chegar aos efeitos dela antes disso daí. E como tudo vai estar interferindo junto, pode ter certeza que o impacto na sociedade vai acontecer muito antes do que se pensa. Mas tem o seguinte, previsões também falham, por mais que sejam bem embasadas. Anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre a crise financeira. E eu falei que se tudo continuasse constante, o mundo ia quebrar por volta de 2012, 2013. Pois é, isso não aconteceu. Por quê? Porque eu estava seguindo estatísticas financeiras que resultaram na quebra de 29. Só que quando a crise de 29 aconteceu, naquela época, ninguém sabia o que ia acontecer e estourou de uma vez. Hoje a galera já tinha noção disso, tanto que fizeram um esforço enorme para evitar que isso acontecesse. E conseguiram adiar a queda porque o problema era a dívida dos países. E o que, que eles fizeram? Endividaram ainda mais. Ou seja, vai quebrar, eles só adiaram o inevitável. Se a história fosse determinada para repetir o passado, ninguém teria tomado nenhuma providência e feito os pacotes econômicos e o mundo já teria quebrado. Por isso que eu digo que o desemprego tecnológico não vai parar. Mesmo se não existisse a crise financeira, a sociedade não está preparada para lidar com as novas tecnologias. Como sempre, quando a situação está ruim, pode piorar. Dá uma olhada aqui. As impressoras 3D na indústria vão eliminar trabalhos em diversas etapas da cadeia produtiva, porque elas só precisam de energia, da matéria-prima e do projeto do arquivo virtual que você deseja de imprimir. Com isso você pode imprimir praticamente qualquer objeto que você deseja. Se liga no seguinte: a energia está ficando cada vez mais barata, porque é fácil de manutenção, a energia solar e eólica, os métodos delas estão ficando mais eficientes. A administração da matéria-prima também está automatizando bastante, só vai faltar o quê? Justamente o arquivo virtual aqui do projeto que você deseja. Só que tem um porém aqui nesse sentido: essas pessoas que vão trabalhar aqui precisam de habilidades técnicas maiores, justamente para fazer o design das coisas e tudo mais. E como muita gente vai ficar desempregada justamente por causa desse processo simplificar bastante as coisas, essa galera vai ficar difícil trabalhar aqui. Porque apenas uma pessoa pode criar um projeto e desse projeto pode ser adaptado facilmente a diferentes usos e customizações pelo usuário final. Então, pouquíssimas pessoas produzem para o planeta inteiro e com variedade. E aí? Então, assim, muita gente da população vai ficar sem renda porque está demitida e não tem grana para comprar isso daqui. O que, que vai acontecer? É, pirataria O povo mesmo vai baixar os arquivos virtuais dos projetos Assim como baixa música, filmes e jogos E vai imprimir as coisas por si mesmo Se liga, as impressoras 3D simplificaram toda uma cadeia de produtiva extensa Que é onde o governo arrecada receitas Então, mesmo dentro de um modelo de negócios Ela diminui as receitas do governo E a pirataria <risos> permite reduzir ainda mais Porque não há consumo nenhum Hey! preste atenção, quando eu falo que não há consumo, o consumo é o ato financeiro de pagar para ter as coisas. Na pirataria, você consome os produtos, você faz uso deles, mas o seu consumo não gera renda para as empresas. Então, soma isso com tudo que eu falei antes, que você vai ter uma ideia de como tudo contribui junto para o sistema implodir em si mesmo. É o que eu sempre vivo falando, o dinheiro não funciona em ambientes de alta eficiência proporcionados pela tecnologia, o dinheiro não combina com abundância. Em breve, a lógica da sociedade vai ter que mudar, justamente porque a estrutura que tem se mantido por séculos é antiga e vai desabar. Os ricos são os primeiros a querer conscientizar as pessoas dessa necessidade de mudança, porque se o sistema cair, eles mesmos vão perder, faz sentido. Os magnatas são os que mais têm a perder. Olha, eu só fiz esse vídeo para chamar a atenção para esse assunto, que vai acontecer e ninguém tá nem aí. Tá certo que as eleições são um lixo, só serve para dar ao povo a ilusão que ele pode fazer algo. Mas a prova que é um fracasso é só olhar para os candidatos, não tinha ninguém defendendo alguma proposta no sentido de mexer com esse assunto da tecnologia e de se preparar para os efeitos que ela vai causar. As pessoas não sabem dos efeitos que as coisas vão surgir. E ainda mais o governo, não tem uma estrutura para segurar isso, porque a democracia é representativa. Cada político tem um mandato de 4 anos. Eles nunca se preocupam com questões ao médio e longo prazo, porque o mandato é só de 4 anos e eles querem sempre se reeleger, interesse próprio, nunca buscam o bem da sociedade. Então, eles são incapazes de resolver o desemprego tecnológico e outras questões como o ambiental, por exemplo, que é preocupação de longo prazo, deixa sempre os outros e ninguém nunca faz nada. Mas vamos, vamos pensar no seguinte, a tecnologia está provocando inovações e descobertas em períodos de tempo cada vez mais rápidos e muitas dessas são disruptivas que interferem no modo de fun funcionamento da sociedade, como é as impressoras 3D que você viu. O que isso quer dizer? Isso vai provocar alterações muito grandes que planos de governos da democracia representativa não darão conta de resolver. Está entendendo o, o estilo da coisa? É justamente por isso que na próxima década, na boa, onde você viu as estatísticas, é algo que o sistema vai ser abalado fugidamente. E naturalmente a sociedade vai ter que se adaptar, mudar para adaptar a isso. Eu espero que vai surgir uma democracia direta naturalmente por causa disso. E tem muita gente que sempre fala, nossa, a humanidade só vai melhorar depois de uns mil anos de evolução. Brother, se você entender que a tecnologia está vindo cada vez mais rápido e mudanças que vão mudar estruturalmente um monte de coisas, prepara! porque a humanidade vai mudar violentamente na próxima década. E nem pense que será as mil maravilhas, porque quem não estiver preparado vai sofrer bastante. E nós não estamos nem um pouco preparados. A transição vai ser difícil. Mas é possível amenizar os problemas e até mesmo se beneficiar disso, transformando o que é problema em solução para melhorar a nossa vida. Só que isso vai exigir uma mudança de mentalidade. Quem ficar preso nos velhos hábitos e ideologias que antes costumava resolver os problemas, vai ser varrido por um tsunami. Se liga, porque existem propostas recentes para amenizar esses problemas e até mesmo resolver eles de vez. Que é o que eu vou te mostrar agora. Essa proposta é a que mais agrada os ricaços. Tanto é que as pessoas mais poderosas do Google e da Microsoft já vieram a público para demonstrar o um interesse de reduzir a carga horária de trabalho das pessoas. E não é porque são bonzinhos, muitos podem até ser, mas o objetivo principal, com certeza, é porque isso ajudaria a manter o sistema funcionando. Então, entre diversas propostas que existiram por aí, aqui tem algumas ideias. Tem gente que propõe não trabalhar mais na sexta-feira, sexta-feira livre, então a quinta-feira seria o dia da comemoração da galera. Tem gente que propõe trabalhar apenas 4 horas por dia, reduzindo a carga horária de trabalho, e tem gente que defende 4 horas por dia, mas apenas 3 vezes na semana. É. Isso porque a tecnologia vai produzir bastante, as pessoas podem trabalhar menos. E com isso, as pessoas trabalhando menos, as empresas contratariam mais. Então isso ajudaria a aliviar os problemas do desemprego. Só que eu não sei se isso resolveria muita coisa Porque, por exemplo, existem pessoas que trabalham de forma autônoma Se essa galera quiser trabalhar, continuar trabalhando mais e acumular coisas Com certeza elas vão acabar tomando espaço de outras pessoas que poderiam trabalhar por aí Ou mesmo empresas É mais fácil para uma empresa lidar com um número de funcionários menor Porque fica mais enxuto, mais fácil de administrar E com isso, se for do interesse do funcionário continuar trabalhando na mesma carga que hoje Eles continuariam trabalhando mais produzindo mais para a empresa, acumulando mais ou seja, as empresas acabariam não contratando ou seja, comportamentos assim acabariam estimulando a concentração de renda e não resolveriam o problema por isso que eu acho que esse tipo de solução não seria suficiente para combater o desemprego tecnológico só não caia na burrice de querer ficar criando leis para proteger o trabalho da automação na boa, se o um robô pode fazer o um serviço isso deve ser incentivado. Presta atenção, antigamente praticamente todo mundo da humanidade trabalhava com agricultura. 80% da população já chegou a trabalhar com agricultura. Então, se a gente eliminasse as máquinas, a gente voltaria para a era das enxadas, quase todo mundo trabalharia no campo para produzir comida, e o que, que aconteceria? Bingo! Acabaria com muitos outros trabalhos que existem hoje. Por exemplo, educação, fazer filmes, ou mesmo desenvolver cura para doenças. Entende o retrocesso que seria? Só gente burra fica brigando para tirar as máquinas para preservar o emprego. As máquinas são nossas amigas, a gente precisa usar elas de forma inteligente para ser beneficiado. Porque gente inteligente, ao invés de ficar criando leis para proteger o emprego, as pessoas se unem, criam uma cooperativa e com isso compram as máquinas. Com isso as máquinas trabalham para todo mundo e todo mundo pode viver de boa praticamente sem trabalhar. Rensga! Entendeu o espírito da coisa? As máquinas são nossas aliadas. Outra proposta alternativa é o governo fazer uma política de renda básica, também conhecida como renda universal. Nesse caso, o governo destina uma renda universal dos impostos para dar para cada pessoa. Pode ser mendigo ou ricaço, pode ser vagabundo ou trabalhador. Não interessa, todo mundo recebe essa renda. Isso dá uma garantia a todos que pelo menos teriam grana para satisfazer as suas necessidades básicas. Agora, se alguém quisesse algum tipo de regalia, essa pessoa teria que trabalhar. Olha, nesse caso, o governo para de prestar todo tipo de serviços sociais, até porque as pessoas receberiam grana para gastar da forma que querem, que desejam. Então elas buscariam serviços no mercado para satisfazer as suas necessidades de educação, saúde, de comida e de todo o resto. É uma ideia que não se baseia no mérito, o que pode desanimar muita gente. Mas ao mesmo tempo, elimina inúmeros trabalhos inúteis e burocracias que existem no governo. Então, como a galera teria grana de rebote o que, que ia acontecer, ia diminuir os índices de violência. Assim, a gente poderia gastar muito menos com segurança. Independe se ela é pública ou privada, a gente ia gastar menos com segurança. Brother, tem mais o seguinte... Nesse esquema aqui, não haveria mais aposentadoria e direitos trabalhistas. Em primeiro lugar, porque os idosos já teriam a grana que ia receber de todo jeito. E em segundo lugar, os direitos trabalhistas seriam desnecessários, porque as pessoas mesmas já teriam a grana para sobreviver. Ninguém mais seria obrigado a trabalhar em condições de exploração, entendeu? Então se elas quisessem trabalhar, todo o trabalho delas seria voluntário. Então, tá tudo resolvido. O governo ia diminuir bastante nesse cenário. As atribuições dele iam ficar só pelas funções dele de se manter e coisas pequenas, sabe? Então não ia ter muitas funções sociais seriam eliminadas. Então o que, que ia acontecer nesse caso? Todo mundo teria renda e é o um mercado que seria o responsável por atender a necessidade das pessoas. Elas iam escolher no que gastar e o mercado seria responsável por essa gestão. Esse é o resumo da renda básica. Eu acho essa estratégia mais eficiente, mas ainda não é a melhor. Por isso deve ser vista como secundária. Até porque a economia continuaria baseada em um consumo irresponsável de recursos e isso só estaria acelerando desastres ambientais. Olha, a renda universal é interessante porque dá um suporte para a sociedade não desabar toda em si mesma. Mas o foco principal deve ser a gente criar um meio novo onde as relações entre as pessoas e a tecnologia e a natureza estejam em plena harmonia. É aí que entra a terceira proposta, que eu considero ela mais eficiente, tanto para superar as crises do desemprego tecnológico como a financeira e a ambiental. Eu estou falando é dos ecopolos e já fiz esses vídeos falando sobre eles. Os ecopolos são cidades solidárias, sustentáveis e que fazem o melhor uso da tecnologia. A base da economia deles são as cooperativas, onde todo mundo é dono. O que isso quer dizer? O objetivo deles é automatizar o máximo de trabalhos que for possível Só que como todo mundo é dono, vai sobrar poucos trabalhos E naturalmente as pessoas vão dividir esses poucos trabalhos Então nos ergopolos as pessoas terão muito tempo livre e segurança para suas vidas À medida que as cidades forem crescendo e se multiplicando As pessoas terão casa, comida, energia e transporte Ou seja, não será necessário sequer se preocupar com dinheiro e à medida que a automação for crescendo, o dinheiro vai naturalmente desaparecendo da vida das pessoas e sem causar problemas. Os Ecopolos são uma boa opção para resolver o desemprego tecnológico, porque a cada unidade que é criada, metade das vagas é dos cotistas, que são as pessoas que financiaram para morar lá, e a outra metade é da instituição, que é do Ecopolo ou seja, vai ser destinada a pessoas avulsas da sociedade que não tem dinheiro, mas querem morar lá. Portanto, é uma proposta inclusiva, que vai dar a oportunidade para muitas pessoas desempregadas e excluídas por causa da automação, de poderem a chance de viver em um ambiente completamente diferente, que é baseado na colaboração. Nos ecopovos, todo mundo poderá viver bem, trabalhando pouco e com suas necessidades básicas garantidas. Isso sem falar que tirar as pessoas das grandes cidades ajuda a diminuir a criminalidade delas, assim como também a fazer várias obras sustentáveis como ciclovias e fazendas verticais. Ou seja, nos ecopolos todo mundo ganha em todos os lugares e ainda preservam a natureza. Pássaros! Uau! Por causa da evolução da tecnologia, as ondas da abundância estão chegando. E nelas, nem o dinheiro e nem a competição funcionam direito. Ideologias do milênio passado, políticas e econômicas, não vão mais funcionar. Nem as que são baseadas no governo e nem as do mercado. Isso porque ambas dependem do deslocamento do dinheiro para poder funcionar. A única coisa que varia nesse sentido é se a produção ia acontecer mais pelo comércio ou pelo Estado. Só que nesse milênio, os robôs podem substituir as pessoas em ambos os lugares então a sociedade vai ter que funcionar de maneira diferente e não há espaço para todo mundo se envolver com atividades financeiras as pessoas vão ficar sem renda e por causa disso o comércio diminui Ao invés de fazer trocas, as pessoas vão baixar, imprimir e montar os seus robôs É uma nova mentalidade e estilo de vida que está surgindo por causa da tecnologia e vai sobrepor rapidamente a atual organização da sociedade, de modo que em poucas décadas o mercado e o governo serão coisas do passado. Isso é lógico, imagina um cenário que todo mundo tem o básico, moradia, comida, eletricidade e água, produzidos localmente por robôs, e que ainda existem impressoras 3D para produzir coisas e com designs diversos, Assim, a gente pode ajustar as coisas de acordo com as nossas necessidades individuais, tendo bastante variedade. Olha só, a gente tem isso tudo produzido praticamente apenas por robôs. Então, as pessoas podem levar vidas bem sossegadas e quase sem trabalhar. Para muitas pessoas, esse estilo de vida simples é suficiente. Então, elas iam saindo do jogo do dinheiro porque poderiam viver tranquilamente e sem se preocupar com isso. Só que, ao mesmo tempo, quem quisesse ganhar dinheiro no mercado, ia ter bem menos consumidores, porque eles já saíram e iam viver sem renda. Na sociedade, não só teria menos consumidores, como também teria menos pessoas se oferecendo para trabalhar por renda. Então, uma pessoa mais consumista, que quisesse pagar por algum tipo de trabalho humano, na boa, só faria sentido pagar se fosse para algum serviço diferenciado, já que os robôs ofereceriam o essencial para todo mundo e praticamente de graça. Só que um serviço exclusivo de exclusividade é um luxo que naturalmente sai caro. Você pode observar nos dias de hoje. Mas, no futuro, vai ter muito menos pessoas se oferecendo para trabalhar. Então, pode ter certeza que vai sair muito mais caro ainda esses tipos de serviço. Pensa só. Se você tem casa, comida e energia garantido para ficar à toa, para que, que você ia sair por aí se oferecendo para fazer serviços mais exclusivos, sabendo que você teria menos consumidores e que você poderia ficar na mamata se quisesse? Ah, moleque! A recompensa pelo seu trabalho teria que ser grande para valer a pena o seu tempo esforço e esforço investido, não é? Pois é, só que isso ia valer para todo mundo. Então, as pessoas iam cobrar mais caro pelos seus serviços de natureza exclusiva, mesmo que sejam as coisas mais comuns do dia-a-dia. Dia. Resumindo, você teria que trabalhar muito para ter acesso a alguns tipos de frescuras que a produção automatizada não poderia te oferecer. Mas, mesmo sem essas frescuras, todo mundo poderia viver muito bem e quase sem trabalhar. E pode ter certeza que muitas pessoas por aí não ligam para ter produtos e serviços muito exclusivos e específicos. Eu mesmo vivo de boa. E isso porque os robôs produzem com variedade. As pessoas que quisessem trabalhar no mercado teriam que ralar tanto para oferecer algo bem diferente e além de toda a variedade produzida pelos robôs. Por isso que o mercado vai ficar uma coisa mais de nicho. Os poderes de empresas e governos serão reduzidos drasticamente, ao ponto de que qualquer coisa que possui o dinheiro como motor de funcionamento será ocultado por uma nova forma suprema de se organizar a sociedade pela tecnologia. O que eu quis mostrar com isso tudo é que o mundo vai mudar bastante. Não é porque existem pessoas querendo algo de um lado, que do outro lado vai ter pessoas oferecendo. As coisas mudam quando a gente tira a sobrevivência das pessoas do jogo. Porque elas passam a ter direito à vida e passam a ter dignidade. Desse modo, toda a participação delas, a partir daqui, passa a ser voluntária. Em geral, as pessoas sentem uma maior retribuição quando seus trabalhos beneficiam a humanidade inteira. Olha aqui, se muita gente aqui está recebendo as coisas praticamente de graça, não precisa ficar se preocupando com suas necessidades básicas, tem muito tempo livre, isso facilita bastante a elas contribuir com os outros através de trabalhos voluntários. Hoje mesmo, muita gente faz trabalho voluntário, inclusive trabalhos que tem, exigem grandes habilidades técnicas. Isso porque o povo trabalha bastante e tem pouco tempo livre. Perceba que à medida que os trabalhos chatos e repetitivos vão sendo substituídos por robôs, as pessoas ficam livres para fazer tarefas criativas, que são divertidas e nos dá prazer. A motivação está na própria atividade e não é necessário ter nenhuma recompensa externa na forma de dinheiro para a gente fazê-las. As pessoas não vão mais precisar de trabalhar por dinheiro. Elas vão fazer o que querem e por que gostam Já que todas as outras coisas essenciais para suas vidas Podem ser feitas por robôs O uso do dinheiro está morrendo A evolução da tecnologia está matando o dinheiro Até por isso eu estou usando essa camisa Que, diga-se de passagem, foi eu que fiz essa montagem tosca Provavelmente está ruim de você ver Então eu vou pegar a imagem, vou jogar na tela E a partir de agora eu vou começar a explicar a filosofia por trás dessa bosta Oh yeah! A lança foi uma das primeiras tecnologias da humanidade. Ela foi inventada muito antes de usarmos o dinheiro, o comércio ou até mesmo o governo. Isso é só para mostrar que todas essas coisas foram inventadas. Todas essas ferramentas surgiram ao longo da história porque tinham que atender a algum propósito, mas à medida que não iam servindo foram deixando de ser usadas. Foi isso que aconteceu com as lanças. Elas até existem, mas quase ninguém mais usa elas hoje em dia. E a mesma coisa está acontecendo com o dinheiro. A gente está estabelecendo novas formas de relação social que estão tornando ele obsoleto. O erro dessa imagem é interpretar que a lança, uma tecnologia antiga, que ela está matando o dinheiro. Na boa, quem mata o dinheiro são tecnologias avançadas. Agora, se você interpretar que esse carinha é um robô Android. Aí sim essa imagem faz todo sentido. Repara que até para matar o dinheiro não basta apenas ter tecnologias avançadas. Veja que o ambiente que tudo isso acontece é a mente da pessoa, a ação só é possível no meio dos neurônios. Ou seja, para o dinheiro morrer é preciso, além de ter tecnologias avançadas, também ocorrer uma mudança de mentalidade. Que a gente saiba usar a tecnologia de uma forma colaborativa e inteligente. Aí sim podemos estabelecer novas relações e estilos de vida que não sejam baseados no dinheiro. E com o desuso, o dinheiro morre. É, bem simples. Foda! Se você acha que eu estou falando coisas de outro mundo, pesquisa depois sobre economia de custo marginal zero e economia baseada em recursos. A economia de custo marginal zero eu nem preciso explicar, já que a evolução da tecnologia vai tornar as coisas tão baratas que elas vão sair praticamente de graça. O dinheiro vai perder completamente o significado que ele tem hoje e vai ser algo bem residual nas nossas vidas. É claro que dá para imaginar que se o povo estivesse usando bem menos o dinheiro, os governos dificilmente dariam conta de se manter, principalmente se eles estivessem políticos. Até porque a arrecadação do governo ia diminuir drasticamente e ele não daria conta de fazer gastos sociais e nem mesmo manter as forças armadas. Pensa só, se os robôs produzem para todo mundo praticamente de graça um custo tão reduzido, olha, todo mundo pode viver bem, então praticamente ninguém vai querer ser soldado. Eita, eita, eita. Para alguém ser soldado teria que ter uma recompensa muito grande em termos de dinheiro. Eles iam cobrar muito caro. Só que o governo não teria essa grana. Ele não daria conta nem de manter suas atividades mais básicas. Pé. Então pode esperar que as forças armadas vão desaparecer. E isso é em todos os países. Tá vendo? O segredo da paz é espalhar a tecnologia pelo planeta de forma livre. Assim todo mundo poderia viver bem e nenhum governo teria condições de financiar a guerra. O único jeito dos governos ir pra guerra seria com robôs. Mas peraí, pra que que serve a guerra? Só pra destruir e matar. Então era só a gente colocar a democracia direta no governo, que aí o povo decide, o povo não tem interesse em guerra, e tá tudo resolvido. Não ia ter interesse de nenhuma pessoa particular em ficar financiando essas bolsas que acontecem hoje. Tudo resolvido. E é claro que com as pessoas vivendo bem, e com os governos e mercados de todos os países desaparecendo, naturalmente vai expandir uma consciência global de que todos fazemos parte da mesma humanidade. À medida que o dinheiro for saindo de cena, a coisa naturalmente vai evoluir para uma união mundial em um sistema colaborativo que se chama economia baseada em recursos. Nesse estágio, que é mais avançado, o próprio conceito de dinheiro, países, governo e mercado já desapareceu e as pessoas vão se esquecer o que é trabalho já que essa é uma sociedade de conhecimento e de diversão. As pessoas terão muito tempo livre para fazerem o que quiserem, já que é uma vida de liberdade. Quem quiser saber mais, procura depois o Projeto Vênus. Veja que tudo isso é apenas uma evolução natural, algo que muitas pessoas dizem ser um sonho e utopia, porque o raciocínio humano é linear. Mas se você entende que a evolução da tecnologia é exponencial e as implicações disso, vai perceber que tudo isso vai acontecer muito antes do que você imagina. O que eu quero dizer é que, apesar de tudo, os dados e previsões que eu usei até agora ainda são conservadores. Pois é, os estudos que eu me baseei como referência, eles consideravam a evolução da tecnologia, mas não cogitavam a hipótese de surgir uma inteligência artificial forte. E isso está de acordo com as premissas da economia baseada em recursos. Então, até agora está tudo muito previsível e eu considero o Projeto Venus como algo inevitável. Basta a gente apoiar os ecopolos e as tecnologias livres. A questão é que existem muitas pessoas que acreditam no desenvolvimento de uma inteligência artificial verdadeira e isso extrapolaria bastante as previsões de modo que, inclusive, descaracterizaria a economia baseada em recursos, já que nelas, presume-se que as máquinas não teriam consciência e seriam apenas ferramentas de uso humano. Com certeza, se algo desse tipo acontecesse, a gente estaria seguindo para algo ainda mais avançado, que é uma singularidade tecnológica. Eu ainda pretendo fazer vídeos falando desses assuntos. Se você estiver querendo saber deles, Procure se informar por conta própria. E se você quiser saber o que todas elas têm em comum, simples, todas elas apontam para a morte do dinheiro. De um jeito ou de outro, tudo isso se reflete na tecnologia, fudendo esse pedaço de papel. Pode crer. Sangra, vagabundo. Sangra. Ensga. Não precisa nem dizer que nós estamos chegando numa época que vai mudar completamente o estilo de vida que levamos. E isso vai acontecer na próxima década. Então é bom a gente já ir se preparando, porque sabemos que os governos não vão fazer nada. A crise do desemprego tecnológico vai vir e as pessoas desempregadas vão perdendo os motivos que têm para viver e inclusive a simpatia pela própria sociedade. Daí começam a surgir comportamentos destrutivos. Então, é preciso a gente já ir fazendo uma boa base para amenizar esses problemas. E a nossa melhor opção é os ecopolos. Até porque eles nos dão um ótimo padrão de vida. É algo que vale a pena. Para terminar, se você ainda acredita que os robôs estão longe de mudarem as nossas vidas, assiste esse vídeo daí. Você vai ver que os robôs vieram para ficar. E isso porque eu só dei alguns exemplos de robôs. Eles são capazes de fazer muito mais coisas do que eu mostrei aí. Isso sem falar que daqui a alguns anos eles vão estar muito mais desenvolvidos do que hoje. Enzga! Os robôs vieram para ficar e vão mudar a nossa vida. Ou a gente se adapta às mudanças para ter uma vida de diversão e conhecimento e lazer, ou vamos ter consequências bem desastrosas. A escolha é sua.